Ai. Ai, Jesus, eu estou muito cansado. Qual, qual, qual é a etapa dessa animação que você está lá, o Duque? Ai, eu estou na etapa de começar a fazer o storyboard. Hum. Caraca, eu estou com o coceiro no cu. <risos> <risos> Ele falou o que eu ouvi, mano. É. é que... <risos> eu quero coçar, mas eu não quero pôr a mão lá, que eu tenho louco. <risos> <risos> Luiz. Pega um lápis, Luiz. Pega <risos> um lápis, <risos> Usa a ponta que escreve <risos> que, que para de coisar. Vai comer, garantiu. Desculpa, gente, foi tudo é, tomou é banho hoje, cara. Caramba, Toma hoje. Um banho hoje. Eu também. É, é, Luiz tem uma história. Eu eu não eu tomo, é, eu, eu tomo banho. Eu tomo banho. Não tô mentindo. <risos> tomou banho hoje? Ah, eu tomo banho. É. <risos> Ai, você tá me dando nojinho aí. Caraca, como é que deve ter acabado esses Pô, teve uma... Ah, teve uma ah, vez que eu fiquei, tipo... Três dias sem tomar banho. Ai, gente, olha... Tu ficou três Se... dias sem o banheiro também? Não, não é não, meu irmão. Tem que dar uma cagada. Tome, então, meu irmão. Mas, tipo, ó, eu não percebi também. Caraca, mano. como assim? Depois de três dias... eu trabalho Depois de três dias... Caraca, eu já não tomei banho. A galera do teu trabalho não percebeu, não? E o tava Luiz. de férias, eu acho, foi por isso. Ah, mas Luiz também fica em estado de vegetação. Em nenhum momento você tentou coçar as costas assim, aí tu levantou o braço, aí tu olhou pro lado que tava com o braço levantado, aí você ia. Ai, merda que tá aqui, papai. Caraca. É porque a gente não, não, não acha o nosso cheiro merda, né? A gente, caralho, que cheiro curioso. Exatamente. Acho que precisa tomar Acho que precisa tomar banho. Gente, eu estou ficando um pouquinho nojado. <risos> ah, aqui. Nunca precisa ah, tomar Duke. banho na vida, poxa. Não, não, não sou hipócrita em dizer que eu tomo meus banhos todos os dias na minha vida. Porém, tipo assim, ficar uns três dias sem tomar banho. Do ah, nada não. também o outro me fala que nosso cheiro é, é, é interessante, curioso. Pô, mas tu tá uma, uma, uma cheirada aí agora, velho. Não. <risos> não! A gente aconteceu a coisa incrível uma vez. Sério meu, vocês não vão acreditar. Valeu, ah, vai piorar aqui. <risos> vocês, tô... vocês não vão acreditar em mim. Vocês não vão acreditar em mim, eu tenho certeza. Mas. <risos> gente... ah. Ai, mano, olha, só pela essa risada escrota de mim. <risos> <risos> eu vou tirar um dos fãs de ouvido. <risos> Escuta a meia merda só, então <risos> Vale. lá. Valeu. Mano, eu já eu... <risos> hum. eu já... eu já só tenho um peido que foi cheiroso, mano. Foi muito interessante. Caralho. Sério mesmo, cara. Eu já pe... Não, eu já só tenho um peido que foi cheiroso. Foi uma Gente, vez. É do que, cara? Eu não sei. <risos> ah, tipo, não foi mega cheiroso. Foi da corda, Gustavo? <risos> é, é claro, porra. Eu quero saber onde vai. <risos> Não, foi mega cheiroso, mas foi um cheiro que tipo, ah, caramba, não Porra, tem um cheiro ruim. Mas ou, era, ou não era cheiroso ou era cheiroso. Era um cheiro agradável. Ai, mas não. Não, era, não era muito cheiroso, então. Era um perfume ruim, tipo isso. É, pode se considerar assim. Tá querendo saber esse do. Gustavo, o um peido é um vento que sai do cubo, tá? Você acha realmente que isso vai querer? Se que eu surgir? tivesse com lá com tabinha limpa... Mas ok, eu não sei acabei que de, de descobrir um dos fetiches do Gustavo, ele que, gosta desses bagulhos O que que tava sendo processado lá sei, hoje? Que, não, mas eu comeu. não sei o que que eu comi, eu não sei, mas eu sei que eu cheirei, tipo, caramba! Eu nunca peidei um aquele cheiro de novo. Pera aí. Pera aí. foi uma combinação, você tava, tava. tava com alguma coisa com cheiro na hora, né? Ah, não sei, cara. Foi. Você tava almoçando na hora? Não. Esse. Me... misturou o cheiro da comida, como sei lá. Não, cara, eu, eu sei o que eu senti. <risos> <risos> Do que? Do que? <risos> acho que o Duque se dirigou. Que isso, Duque? Então, eu estou enojado e constrangido. Ah, momento. que isso, Duque? ver coisa pior aqui. Eu não sei mais se eu quero visitar o Luiz. Vai acordar de madrugada com, <risos> com o nariz onde o Luiz não... Com o Luiz... nariz onde não é chamado. Não, eu vou acordar com o <risos> cheiro. Que cheiro é esse, Luiz? Ah. Pera aí, acho que eu não eu esqueci de tomar banho. Desde quando, Luiz? Semana <risos> <risos> <Cê vai> passada. <risos> é aquele jeito como o Mickey mesmo. Eu não rio né? assim, não, pô. qual é? Ei, cara, tu parece é. Mickey com uhum. reserva. É quando você tá perdendo o controle da tua risada. Quando você. Tipo assim, você sabe que você já tá rindo demais e mesmo assim não consegue parar. Aí tu... <risos> Aí, caralho Luiz, parou, parou, cara. <risos> Aí, caralho, ela tá, tá rindo mesmo. Agora, agora foi. Frida risada do Luiz. Tá? <risos> <risos> Tem um tempo que ele não rir, mano. Ai, é, cara. Eu amo vocês. Ai, meu, Tá. Hum. E tu, Zuck? O que você é, sabe? Gustavo? O que é Não, você não vai perguntar merda nenhuma, Luque. como é que tá? Tá bem Não, não era isso que eu ia falar. Poxa. Sei, estou limpinho, obrigado. Ponto. Ponto. Eu tomei banho, tá? Só pra... quer deixar isso claro. Fala aí, mas o... Peguei o teu fone aqui. <risos> Fala aí, Márcio, peguei teu fone aqui. <risos> eu, porra, deu meu fone. Fui falar com vocês sem, sem colocada e eu lembrei que não tem microfone no, no note. Como é que estão aí, Márcio? Como é que tá a coisa aí? Como mas? é que vocês estão, hum. Tô sentado. Tô bem aqui, todos de calças e. Tá sem. Ah, vai começar. <risos> eu tô de calça hoje. Eu implorei pela sua companhia hoje, mas eles ficaram falando sobre. O do Luiz. Mentira, Luiz que tá meu falando sobre o cu dele. Que, que, que mudança de tópico é essa? Você Tudo começou vai, claro. com uma coceira, né? É, tava do nada... <risos> Luiz, do, Luiz do nada meteu bem assim. Meu Caraca, meu cu tá coçando. Eu... <risos> Aí daqui a pouco <risos> os dois começaram a falar de peido, mano. De falar de peido, Luiz foi falar que o, o peido dele uma vez saiu cheiroso. Eles começaram a ver o <risos> que, que o Luiz tinha comido. Eu fiquei Caraca, tamo tendo um rollback do... É, tipo, <risos> tipo de conversa que o Duke não gosta, né? Eu já eu até conheço. É, nossa, eu tava aqui de cá, com a cara enterrada no chão, eu tava, meu Deus, cadê o mais pra poder dar força nisso aqui, aquela boca, gente? Ai, Aproveitando que o Mario está aqui, vamos voltar uma conversa interessante. você já teve um pedo cheiroso, Mario? Boa, não, é não, não quero tomar parte nessa conversa, gente. <risos> Mas como é que tá aí, jovem Marius? É pra que tá? aumentar o nível aí? dessa conversa Só tô meio... sei lá, com o nariz pingando e... Com a sangue. garganta ranhada como? Soco? Eita é. pô, brigou também? Não é sangue, é... Ranho Ranho? <risos> Eu fiquei pensando qual seria a palavra E Caralho, como é que a gente chama isso? né? Beleca mole? Ai, gente Só que melhor Que dia bom, viu Para estar em Macau ah. E é isso aí, gente Esse foi o vídeo de, foi hoje. O comentário de hoje like. Se vocês gostaram Deixa o seu like Aparece... Aparece tudo em cinza Com minha foto Aí tem escrito ah. Deus, dei... embaixo Arisco, <risos> Arisco gato 2018 <risos> é pode virar vídeo mesmo não pode não pode eu quero ver o que que aconteceu nesse negócio <risos> do curioso agora não mais de boa eu tô gravando qualquer coisa eu tipo... te é então beleza quê? <risos> <risos> Olha aí, meu Deus, o pessoal racha dele. Caraca né? dois ele vai pra outra Depois quando eu falo, ele fica é rico que nem um Mickey <risos> Gente, eu vi aquele vídeo dos incríveis em 3D eu lembrei da Violeta cagando no copo de cerveja O que? <risos> que porra é essa? <risos> Caralho, que que isso? Caralho <risos> Ok né Caralho Ah não tem caralho de ver isso não Meu irmão Caralho Vamos mano, É ok né Esse bicho aqui Tá desse bicho agora Caralho mano. Foi, foi Foi realmente isso Foi além do que eu imaginei agora <risos> e a concepção da realidade deu uma torcida agora aqui ó, se né? Deixa eu ver se eu acho o vídeo, é muito bom Lembrei daquele filme lá e, Por acaso me lembrei da menina Ai gente, eu tava lembrando aqui dos incríveis na animação 3D Lembrei da Violeta cagando no copo de <risos> cerveja cara é é do filme né? tá ligado? <risos> Esse vídeo aqui é. Não, me recuso. <risos> Eu não sei, cara. É um... Agora deixa defensura. Parece que você tá falando aí. Põe aí, gente. É vale a pena. É bom. É vale a pena, né? Vai. <risos> Eu tô indo isso aí. Ok. Tudo, tudo tudo normal por enquanto. Nossa, olha o copo é. cerveja. Nossa. <risos> <mãe>. <risos> Ainda é, bem que não foi realista. Eu não imaginei. Nossa, tem até uma estratégia. Necessidade de é mostrar a Meu Deus. <risos> Se tivesse deixado sem é, a porta, para quê? Né? Essa <risos> foi é legal. Você até parece uma caga. Ele não parece estar satisfeito de voltar. Eita porra, tá bem É Ok, né <risos> Muito bom Deus, Agregou muita gente de você hein? Com certeza, cara Eu tô em outra Outra, outra realidade agora <risos> É muito baixo nível, a pessoa tem que ser muito retardada pra me, me deu, foi tristeza. É, irmão, é que ponto chegamos na realidade? né? É... Gente, eu vou mimir, gente. Boa noite pra vocês. Eu também vou, é, vou sair, né, gente. ser de se recompor pra dar tchau da gente? Tchau, Duque. Tchau, Luiz. Tchau, Boa noite. durma bem? Bons que sonhos. Bom. Boa Tchau. Noite. Obrigado, Tchau. Mais. Muito obrigado. Muito obrigado, gente. Adorei. Tudo menos esse final. Tá... Tá... Pelo com o assunto cara. que a gente tava hoje cedo, a gente aí tá de morta. Foi bem, tô... foi bem a pauta de hoje, viu? Graças a Deus. Vai dar conta. <risos> é tudo voltou tá ao azul. Tudo! É por isso que o Kido Kent dormir no estilo, gente. Vamos lá, gente. Tô... Boas noites, galera. Até amanhã. Boa noite de gente. Vamos, até a próxima. Fui! <risos> Você ainda tá rindo aí, gay. Você ainda tá rindo aí, gay. O que, que você tá fazendo ainda aí, gay? Vai dormir hoje. Vai dormir hoje. Quando dormir eu voltei, que... Guga, ele tava tentando respirar ainda. Eu imaginei, ó. eu saí e eu tava tentando respirar. Tchau.